Fala galera do meu canal, Leandro Fonseca aqui com mais um vídeo incrível para você e com uma pessoa realmente extraordinária incrível também. E essa pessoa vai te falar hoje um pouquinho sobre marketing de relacionamento, marketing digital, os resultados que ela está tendo e no final uma dica matadora para você ficar até o final desse vídeo. Então... É, quero te apresentar aqui a Fábio Marins, casada com um marido incrível, mãe de dois filhos maravilhosos. Hoje podemos estar gravando esse vídeo aqui dos Estados Unidos, da Flórida, da cidade de Orlando, através do trabalho que ela vem desenvolvendo aí nas redes sociais e no marketing de relacionamento. Fábio Marins, seja bem-vindo ao meu canal, dá um alô para a galera e te apresenta rapidamente e fala um pouquinho da tua história. Obrigada, Leandro, obrigada pelo convite, poder estar tá gravando esse vídeo aqui no teu canal. Como o Leandro colocou, meu nome é Fabi Marins, eu tenho 40 anos, sou mãe de dois filhos, Vitor e Rafaela, esposa do Emerson, um parceirão nosso aí de viagem, está sempre nos acompanhando aí nas nossas viagens internacionais. E eu trabalho com marketing de relacionamento há um pouco mais de um ano e meio. Eu sou formada em comunicação, trabalho com publicidade já há 21 anos. E foi nesse modelo de negócio que eu me encantei, me apaixonei. E hoje estou podendo realizar alguns sonhos que eu tinha e que até então eu não, não tinha colocado em prática ainda, Leandro. Legal. Fama Marise, me conta uma coisa. É, você que vem do mercado tradicional, é casada, mãe de dois filhos, trabalha, tem um trabalho, né? E, e descobriu o marketing de relacionamento e o marketing digital. Você aí hoje podendo viajar o mundo, a gente está nessa viagem, acabou de, vir, de voltar de Bahamas, a gente está com uma viagem programada em Cancún, aqui no meio de, dos Estados Unidos, né? Conhecendo essa cidade maravilhosa, do Walt Disney, né? se você pode sonhar, você pode realizar. Mas uma coisa, você imaginava que era possível ver essa vida assim, estar tá num dia de semana, viajando, o teu tradicional te permitia isso? Você sonhava que o teu tradicional poderia te levar... É, numa velocidade tão rápida que você está tendo no mercado do, do negócio do século XXI, né? Marketing de rede e marketing digital. Você conseguia visualizar isso no teu mercado tradicional? É, na verdade, no momento até não assim, Leandro, porque já fazia dez anos que eu vinha pesquisando um outro segmento para desenvolver paralelo à comunicação, né? E eu não vi assim no curto prazo essa possibilidade, até porque essas viagens internacionais sempre foram o meu sonho. Sempre quis viajar o mundo e não, não tinha possibilidade, não, não via no curto prazo essa possibilidade. Né? Então, há pouco mais de um ano e meio, como eu comentei, eu já estou construindo uma, uma uma carreira assim acho que bem sólida, bem consistente, e isso está fazendo muita diferença hoje no meu, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. E conquistar isso estava um pouquinho longe assim do que eu imaginava dentro do meu mercado tradicional. Incrível, Fábio Marins, agora me fala, me conta assim aquela dica é, matadora que a galera está esperando ali, que você é, pode dar para aquela pessoa que não acredita, falta crença, às vezes não está tendo o resultado que, que deseja, ou às vezes quer desenvolver um negócio diferente, quer viajar o mundo assim como você, quer ter resultados assim como você, com uma equipe maravilhosa, com mais de 300 pessoas, é, qual dica que você daria? Antes, eu vou deixar nos comentários aqui, é, os contatos da Fábio Marins. Segue ela no Instagram, olha o trabalho incrível que ela vem fazendo pelas redes sociais e pergunta para ela se você quer ter sucesso, segue quem tem sucesso, se inspira nas postagens dela, pergunta, tem certeza que ela vai te atender é, para te ajudar e você ter resultado. Fábio, conta para a galera aí, dá aquela dica principal, aquela dica matadora para a galera ter é, mais resultado. Ação por medo, Leandro. Na verdade eu fiquei muito tempo pesquisando, sublinhando os livros e não fui para a prática. E no momento que eu comecei a executar, a colocar em prática aquilo que eu sonhava, né? Eu comecei a ter muito resultado. Então pare de ler livros, pare de pesquisar e comece a fazer hoje. Porque um dia faz muita diferença na nossa vida, então... Uh, comece hoje, que eu tenho certeza que se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. A gente tem que ter uma vontade muito grande, um sonho muito grande, mas também tem que ter muito trabalho, muita disciplina. tá aqui hoje está sendo muito importante, mas também é fruto de muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência e eu estou muito, muito feliz. Legal. Olha aí, dica, mata a adoração, cura eu o mesmo. medo, cura a depressão e, inclusive, falta de dinheiro. Né? <risos> Com certeza. Muito obrigado. E se você gostou, compartilha, comenta se inscreve no canal, deixa o teu comentário aí, marca aquela pessoa que você acredita que vai fazer bem uh, escutar esse, esse material, assistir esse material que a gente preparou para você. Um grande abraço, com certeza nos encontraremos nos melhores lugares do mundo. Obrigado, Fabi. Obrigadão.